Tudo bem com você? Eu sou a Thais Fernandes e hoje eu vim falar um pouquinho mais para você sobre a linha Ultra Counter da Soul Hair Professional. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e também ficar de olho nas nossas outras redes sociais, ok? <Sos> O que serve a linha Ultra Counter? Sabe aquela sua cliente que fez um procedimento químico no cabelo e depois foi pra praia ou faz muito uso de chapinha, de secador e tá com o cabelo totalmente opaco? Ela chega falando para você Nossa amiga, toda hidratação que eu faço no meu, no meu, na minha casa ou no salão mesmo e não consigo ter um resultado eficaz no meu cabelo. O que que eu faço? Bom, para isso a Sorrer desenvolveu a linha Ultra Counter, onde você consegue proporcionar para essa cliente reconstrução, hidratação e repor toda a massa que essa fibra precisa pra voltar com a sua maciez, o seu brilho e a sua saúde por completo, ok? Serve também pra aquela sua cliente que você fez um trabalho de mecha maravilhoso, mas lá no lavatório você viu que esse cabelo ficou um pouco sensibilizado, ficou com a textura mais elástica e você precisa reconstruir essa fibra antes de você terminar o seu trabalho de mecha e mandar essa sua cliente embora, não é mesmo? Então para isso que a Soul Hair desenvolveu a linha Ultra Counter, onde você consegue aí, solucionar o problema da sua cliente tanto no seu lavatório, tanto quando a cliente volta lá da casa dela ou de alguma viagem com o um cabelo precisando de um cuidado especial, onde você consegue proporcionar a revitalização desse cabelo com esse único kit de reconstrução, ok? Fique por dentro das nossas redes sociais, acompanhe nosso trabalho. Deixe aqui também nos comentários suas dúvidas, críticas e sugestões para que eu possa te ajudar com os próximos conteúdos. E se você que já usa a marca Soul Hair Professional e quiser que os seus vídeos sejam compartilhados nas nossas redes sociais, é só você postar o seu vídeo com a hashtag Soul Hair Academy. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo!